Sou a Júlia Santana Fonseca, eu tenho 18 anos, estou trabalhando aqui e faço Karatê já faz 8 anos e eu estou treinando muito para conseguir a faixa preta. O André nasceu em Santos, nossa amada cidade, é, tem 37 anos, é administrador de empresas, consultor em TI meu nome é Bruna, eu tenho 12 anos, eu gosto muito de vir para a escola e de cantar. Eu comecei a fazer um curso no 30 de Julho em Santos, fiz um de curso de atendimento, comecei a ser chamada para entrevista, aí eu tava nervosa. Comecei tipo, mãe, é aquela segurança, e se eu não passar? Tem muitos bem melhores do que eu. Aí tipo, a minha mãe colocou na minha cabeça, tipo assim, ninguém é melhor do que ninguém. Você vai lá, faz o seu jeitinho, você foi treinada para isso, aí você faz. Quando eu fui chamada pra cá, eu não acreditei. Eu, tipo assim, fiquei... Eu tremi. Gosto de limpar, como vocês viram, e gosto de organizar também. Às vezes dá um pouco de estresse, porque só de ver as coisas jogadas por aí, os preços misturados. Aí fica meu Deus, eu arrumei isso outro dia, como é que tá aqui? Se chegar um cliente que já chegou umas vezes de ser grosso comigo, ficava tipo pensando com isso na cabeça, falo pra eles que acontece, que eu acho que eu não deveria trabalhar aqui, a Aris fala assim, não coloca essas coisas na sua cabeça, não coloca isso no seu coração. Um cliente desse deve estar passando por uma coisa assim, agora você não precisa ouvir esses clientes, você tem que fazer o que? O seu trabalho e o seu caráter. Se você chegou tão longe pra estar aqui, continue assim. Aí assim... Queria trabalhar, consegui. Queria fazer um curso, consegui. É, queria aprender a ler e escrever e ser escritora de, de histórias. Eu até escrevi umas coisas. Agora, se eu tenho um meu objetivo o quê? de chegar à faixa preta, eu vou conseguir. Esse ano, eu acredito que eu vou conseguir. Vai conseguir, sim. Vou seguir. Fiz o curso no especial, especial externo. Subi e é todo dia eu, e encarava lá e falava, não. Tem que dar, vai dar e, e dava. Aí voltava às seis da tarde, já que oito, morrendo de sono. Eu dormia às onze, acordava às quatro e ia até o final. E o meu objetivo era, era aquele: eu vou conseguir alcançar um bom, bom, bom emprego. E depois de seis meses, me tornei consultor em TI. Meus pais achavam que eu não ia conseguir fazer, subir a serra e ficar o tempo todo fazendo isso. Eu falei: não. Mostrei para eles, deu certo. A determinação foi maior. Veio a oportunidade de de, de, de viver um sonho. O um sonho de trabalhar na Mediterranean Shipping Company. <risos> Fui promovido esse ano a, a assistente de testes de informação, primeiro da empresa, desse, desse cargo, tanto da MSC Brasil quanto da MSC Paraguai. Então, todo o sistema que eles, são, eles desenvolvem, eu testo o sistema. Aqui é, é a maior vitória minha e da minha família. Estava <risos> voltando da academia esses dias a gente anda mais travado para quem é autista. O um rapaz olha minha cara assim e me chamou de maluco, me chamou de louco. Eu sou louco. Olha assim, segui caminho. caminho. Não sou louco, ainda há um certo preconceito e pouco a pouco isso vai sendo vencido, com certeza. Só vou fazer agora, voltar agora a estudar inglês para um objetivo que eu tenho no futuro. tornar auditor interno na empresa e <risos> fazer carreira aqui. A gente acha que a gente chegou no limite, a gente vê que a gente tem muito mais para alcançar e a gente vai alcançar. A gente vai chegar lá. É só uma questão de tempo. A escola, ela é muito boa. Me acolheram muito bem, foi muito bom. E o pessoal da minha sala, eles são muito legais, eu gosto bastante deles. Eu gosto de tudo na escola. É, aula de matemática, acompanhar a aula de matemática. A aula eu tô, também não é a minha matéria preferida, mas eu gosto de acompanhar as aulas de português. Fora da escola eu gosto muito de cantar, eu gosto muito de ouvir música, eu gosto muito de assistir filme. Eu gosto muito de passear também. O autista não é um bicho de sete cabeças. Ele não é isso. E eu meio que considero que eu sirvo de exemplo para mostrar que o autismo não é isso e que ele tem esperança. Que a cada dia eu me evoluo muito e eu melhoro e eu tento melhorar. Então eu acho que eu me sirvo de exemplo para outras mães e outros pais. Com esperança e com muito amor o autismo é capaz de mudar. Eu posso cantar um pedacinho só? O que você quiser? Tá, eu quero cantar a aquarela. Pode, eu vou cantar. Só que eu não sei a música inteira. Pode cantar só um pedacinho que você sabe. Tá bom? Tá bom. Posso começar? Pode. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis setas é fácil fazer um castelo